Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo de hoje eu vou ensinar você a importar um produtinho que aqui no Brasil custa entre 50, 60, 70 reais por apenas 2 dólares com 97 ou 3 dólares com 40. Bom, se você não sabe ainda de qual produto que eu estou falando, é do Alce, tanto o Minute Miracle, quanto o shampoo da linha Most também. E também o condicionador. Todos estes 3 produtinhos... Custam 2 dólares com 97 no Walmart dos Estados Unidos. Também tem este protetor térmico aqui, que custa 10 dólares com 40. Todos estes são os produtos que não podem faltar no meu dia a dia. Eles não são só os meus queridinhos, eles são queridinhos de todas as mulheres aqui no Brasil. O único problema deles é que eles são muito caros, porque eles são muito valorizados aqui no Brasil. Estes produtos, eles hidratam o cabelo, deixam o cabelo brilhoso, Uh, sedoso, macio, muito leve. E é por isso que eles são os meus queridinhos e de muita gente aqui do Brasil também. Mas como aqui esses produtos são tão caros, eu não vou nem até os Estados Unidos só para comprar eles, porque pff, pela passagem também não vale muito a pena, né? Eu também não tô querendo que você vá até os Estados Unidos para comprar ele. Neste vídeo eu vou te ensinar como importar direto dos Estados Unidos esses produtos por 2 dólares com 97 e o doutor térmico que custa 3 dólares. 47 ou 48, agora não me recordo. para você saber como faz, é só continuar assistindo esse vídeo e vamos comigo pra tela do meu computador. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o que eu tinha falado pra vocês antes, tá confirmando aqui, esse vendedor aqui que eu achei esse site na internet tá vendendo o alce R$ reais mas também tem outros sites que vendem a 50 outros a 70 outros eu também já vi a 80 reais certo? Eu tô mostrando aqui pra confirmar pra vocês quanto tá custando um alce 3 Minute Miracle, Aqui no Brasil, mas então agora nós vamos aqui para o Walmart onde eu já deixei separadinho os alces para mostrar para vocês. Uh, como eu tinha falado, o 3 Minute Miracle ele custa 2,97 dólares. com O shampoo também, o de 400ml e o condicionador também de 400ml. Estes outros aqui, uh, se não me engano, eles têm 1 um litro de shampoo e aqui de condicionador e eles custam 5 dólares. Ok. Aqui está aquele protetor térmico que eu tinha falado para vocês, tá R$ 3,43. E aqui as outras linhas da alce, né, para deixar o cabelo mais brilhoso e outras coisas. Tem também o alce para as crianças, para cabelo de criança, né? E vários outros tipos aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é quanto um vendedor no Mercado Livre está faturando com o alce. Aqui eu já deixei separado também um anúncio para vocês, que é o mais famoso dos alces, ele já vendeu 2.736 alces, ok? Então a gente vai fazer as contas agora de quanto esse vendedor está faturando no alce. Olha só, se o alce está custando 2 dólares com 97, 2.97 vezes 2.60 do, do dólar hoje fica por R$ 7 cada alça para esse vendedor aqui. Se ele vende por R$ 35,90, então a gente vai fazer 35,90 menos 7. Ponto quanto que tinha dado? 78, uma coisa assim, né? Bom, digamos que sobrou então R$ 28, ok? Só que o frete aqui para o Brasil dos alços fica por volta de R$ 10 por alça. Então Vamos tirar uma, menos R$10,00, ok? Então, ele está tendo R$18,00 de lucro por alce. Então, 18 vezes R$2.736, que é a quantidade de alces que ele já vendeu aqui no Mercado Livre, fica por. O lucro dele fica R$49.576,00 só de lucro pessoal. Isso que ele só está vendendo alce aqui nesse anúncio. Imagina que você pode vender diversos outros tipos de produtos, não é verdade? Imagina faturar R$ 49.000 ou mais que R$ 49.576 só vendendo um produto da Alce e comprando por tão barato assim nos Estados Unidos, não é verdade? É muito barato mesmo, pessoal. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Como eu falei antes, o Walmart ele não envia para o Brasil, não é só você vir aqui no Walmart e comprar. Até porque tem a questão da Receita Federal, os são pesadinhos, é um pouco mais difícil de comprar. No caso, você tem que ter o seu endereço nos Estados Unidos, que eu ensino como fazer tudo bem certinho lá no curso, importando com sucesso, você faz o cadastro lá no site, daí você ganha um armário depois disso, que é, no caso, você seu endereço lá nos Estados Unidos, aí você faz suas compras aqui no Walmart e envia lá para o seu endereço. Assim que essas compras chegarem lá no seu endereço, a empresa lá que vai receber essas encomendas, que é onde você tem seu endereço, eles vão te enviar um e-mail com as fotos de todos os seus produtos, então que você vai começar a fazer os trâmites para enviar aqui para Brasil, que eu ensino e é muito fácil, pessoal. Só que você tem que saber como declarar para não ser taxado, isso eu também ensino lá no curso. Eu ensino maneiras legais de como não ser tributado nas suas encomendas internacionais. Ok? E se você quer saber então como baixar ainda mais os dos das suas encomendas nos Estados Unidos, como fazer os dâmites legais para trazer elas para cá, como não ser tributado, como ter o seu endereço nos Estados Unidos, com importar perfumes, maquiagens e muito mais. É só você clicar no link abaixo para saber mais, ok? Eu espero ver você lá no curso Importando com Sucesso. Um abraço e até mais. Olá pessoal, eu vim aqui para mostrar pra vocês a minha primeira compra que eu fiz no curso Importando com Sucesso, da Larissa. É, vim dizer pra vocês que é super confiável, que chegou minha caixa com 29 dias, mas chegou muito rápido, até... E aí eu quero, vou mostrar pra vocês agora um pouco do que eu comprei e falar os valores, que vale muito a pena. Bom, eu comprei aqueles famosos alces, né, que são os shampoos, condicionadores... Maravilhosa, aquele 3 Minute Miracle, que é maravilhoso. Tá aqui, ó. Eu comprei quatro, quatro shampoos, que eu paguei 2,97 dólares por cada shampoo. Comprei no Walmart, né? No próprio site da 4 Walmart, Walmart. Comprei é, esses quatro também, minute, 3, é, 3 Minute Miracle, que é maravilhoso. Quem conhece sabe. E tem dá dar um resultado com certeza. Uh! quatro shampoos, oh, condicionador, desculpa, quatro condicionadores, deve é ter tá aberto aqui, vou tirando aqui, um uh, dois protetor térmico de cabelo, maravilhoso também, um é, leave condicionador também, muito, muito bom, Aí comprei três bases, da, duas bases da L'Oreal que eu quero testar e uma base da Revlon. Paguei 7 e alguma coisa, dólar, na, na L'Oreal e 9,98 na Revlon. Muito boa também. Comprei esse spray fixador de cabelo que foi 12,93, eu acho, dólar. Maravilhoso. Essa capinha de cílios é com, com um, dois, três, quatro, cinco, cinco pares de cílios, foi oito e poucos dólares também. E essa máscara da L'Oreal também, que é maravilhosa. Todas as máscaras da L'Oreal são muito boas, que foi 8,7 e 97, eu acho, o dólar. Bom é, foi isso. Ah, ainda ganhei um brinde maravilhoso do Walmart. Isso aqui eu não comprei, não, esse aqui veio de brinde, um batom. É, então foi isso é, eu paguei pra vocês verem eu paguei eu paguei paguei muito barato direto no site do Walmart, vale muito a pena mesmo com frete mesmo com frete que acaba assim o frete pela pela caixa ser pesada acaba saindo um pouquinho mais caro mas pegando o valor do frete, e, e, e dividindo pela quantidade de produtos ainda dá para ter um lucro muito bom, né? Ainda dá para ter um lucro muito bom. E são produtos que vão vender, que vendem, que todo mundo conhece, todo mundo compra, mesmo sendo um pouquinho mais caro. Aqui na minha cidade a gente vende de 60 reais a 70, todo mundo aqui vende esse preço, então vai dar para tirar um lucro no, nos alces, né? Vai dar para tirar um lucro, lucro legal. E é isso, eu acho que é isso, eu né, vim compartilhar um pouco com vocês na minha primeira compra e vale muito a pena, gostei muito do, do, do curso, a Larissa é super atenciosa, tadinha, eu perturbei muito ela, chamando ela no WhatsApp, no Facebook, mas ela me deu toda a atenção, mesmo todas as vezes que eu chamava, ela foi super atenciosa, me ajudou e é isso, só para compartilhar um pouco com vocês.